Então, FALA LARCRAFT City! Bom, este é o meu décimo episódio, eu acho, se eu não perdi a conta, é o meu décimo episódio de Outlast Esse aqui, com certeza, vai ser o episódio mais curto, ok? Calma aí, o próximo episódio já vai sair amanhã Porque eu tô gravando um episódio por dia e isso consome bastante tempo do meu tempo Que? Okay. <risos> tá, mas é, então é, fiquem aí, eu levei uns dois sustos, ok? E foi, foi tenso, tipo, por mais que seja um episódio bem, bem curto mesmo, foi bem tenso também. Então, é. É isso. Valeus. Falou e foi. Tchau. Yeah! Nossa, que barulho foi isso, mano? Isso é louco. Parece um cara do Mortal combate levando solos. Então, rapidinho, eu não sei o que aconteceu, mas o áudio do jogo não gravou por algum motivo. Então, vou deixar eu fazendo os áudios do jogo aí, ok? Vamos ver, não sei como é que vai ficar, provavelmente vai ficar estranho, mas vamos lá, né? É o que tem pra hoje. E Foi. Tá, eu não sei se o Chris Walker ainda tá atrás de mim. Mas, levando em consideração que eu acho que ele tá, eu vou sair correndo. Só bora. Tá alto pra... Tá? Meu Deus! Meu Deus! Nossa, eu achei que ele tinha pulado, velho. Que da merda! Eu achei que o cara tinha pulado, mano. Eu achei que o Miles tava louco. Tá acesa, mas não precisa estar tá acesa. Para tá acesa, entendeu? Nem A ah, qual é? Vai que tem uma. Caraca, mano, mas eu levei um cagaço. Eu achei que o cara tinha pulado muito. Direito é geralmente sucesso, né? Então, é pra lá que eu amo. <risos> eu já susto com isso, velho? <risos> Não que saber o que aconteceu mas é porque... Eu já levei susto com tanta coisa. Tem alguma coisa aqui em cima? Parecia, parecia, hein? Não há tempo pra chorar Um passado distante